Eu não compro jornais. Um, eu consumo os jornais em um, nível digital. Já não, não tenho o papel. Continuo a ler os livros. Não consigo ler o um e-book. Esqueçam, para mim não dá. Uh, pela sensação em si. Mas os jornais, um, para mim, e sou um, aqui sou mesmo um o Ana Bia falar porque é mesmo uma opinião muito, muito própria. Os jornais. Um, eu não, eu não acho que os jornais vão acabar, nem, nem acho nada disso, porque nenhum mercado, vai, nenhum mercado vai acabar, em primeiro lugar, porque eles têm-se mantido. Mas eu não, eu não consumo jornais, por isso não, não tenho assim muita, muito, muito a falar sobre isso. Sei que eles tentam, tentam se reinventar cada dia, mas o modelo que existe não, acho que não funciona. Agora, sei que o que está a funcionar melhor são as revistas. O jornal Eu penso que o jornal é um bocadinho diferente da revista, enquanto que as revistas, e já temos algumas influenciadoras a lançarem a sua própria revista para elas poderem também comunicarem o que mais gostam, e temos algumas como a Maria vadosa foi a pioneira e agora temos a Vanessa que lançou também a sua Frederica e que faz concorrente, é uma, uma L, não é o mesmo posicionamento, mas é uma L, uma Cosmopolitan, etc porque é muito é muito girly tem assuntos do momento são assuntos que as leitoras procuram que consomem que está no mesmo meio onde está a NIT e a Meg por aí consigo dizer por aí relativamente à televisão a televisão um, lá está eu não consumo muito televisão porque a televisão portuguesa é muito trash TV não é eu claro que acompanho muito, muitas das coisas porque, porque vivo cá, não é? Portanto, tenho que perceber o que, é que, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, quais é que são os tópicos, o que é que está trend, o que é que, tá, o que, é que não está trend no Twitter, não é? Se não estás lá não és ninguém, basically E, e a televisão, eu, a meu ver, tem perdido cada vez mais, mais peso. Para uns, para outros, o sonho deles é, é aparecer na televisão a, qual, a qualquer custo a única que safa no meio disto tudo, acho que é mesmo a rádio a rádio e temos, temos, temos fenómenos que é a comercial e a RFM não é, mas a, a, são as maiores e depois para os mais jovens temos a cidade e a mega que, pá, que conseguem inovar a cada dia que passa e conseguem ter uma proximidade muito grande juntam as outras plataformas, o WhatsApp, o Instagram e estão sempre, sempre online, ou seja hum, este é, estes, eu acho que de todos, a rádio foi a que se conseguiu sobreviver melhor, a que, a que consideravam que, as, que agora as músicas, a, que as pessoas iam deixar de ouvir rádio, porque a rádio é muito humano. A, a, rádio, a, rádio, a rádio parece que é a nossa companhia, que nos percebe, que nos ouve, que sei lá.